...nessa nova etapa da vida, seu irmão, tá bom, querido? Que Deus proteja o senhor, que só tenha muita saúde mesmo para aproveitar todo esse tempo que tem de aposentadoria pela frente, né, tá, meu irmão? Só um piloto é o seguinte, tem gente que chama o cara de chato, porque muitas <risos> coisas aqui não precisa ser... Óbvio. Aqui tem coisa que a gente passa, que tem que ser consacrado, faz feito, repara e não é feito. Que a gente Nossa, fala para evitar certos transtornos. O cara eu passo, porque a gente passa, a gente vai na crônica, então assim, tem coisas que tem que passar para não deixar passar batido. Se o cara quiser fazer eu não faço. Ó, eu lá, lá, lá do prédio é um que eu falo. Eu tive que pedir tipo, para os alunos se afastar dali, se um, aquele ferro, a Ferrari cair em cima, que Não sei se é o que já fiz várias vezes. É Passou longe quando tem coisas Pois é, pequeno que faz diferença. Acabou. Vamos Vamos Vamos